Salve galera, eu sou o Hugo, sejam bem vindos ao meu canal Essa história foi de um fatídico dia em que eu na escola É, isso, acabou o vídeo Brincadeira galera, nesse dia em especial eu tava super putaço Porque tinha acabado de acontecer um lance comigo Então, eu tava saindo da escola e tava indo pra minha casa correndo Porque eu queria chegar rápido, aí esse desgraçado... Meu amiguinho, que vamos chamado de André, colocou o pé pra mim cair, e eu caí, e eu levantei, e foi embora, porque eu sou de boa com... Mano, se você me der um soco, velho, eu viro seu amigo, e eu sou da paz, tá? Mas aí o André, vi atrás de mim, não sei pra que, aí ele me chamou, e eu virei estilo Saitama, saca? Soco sério! Bum. E eu consegui tirar sangue do nariz dele. Sangue! E eu já tava todo felizão, chavoso pra decretar minha vitória, quando ele pegou minha cabeça e me deu muitas e muitas joelhadas. Sem falar falei, todo o pessoal que eu tava olhando, cheguei em casa quase morto e escondi os machucados para os meus pais não verem. Sendo que não adiantou muito, porque meu colega que tava lá deu quase um gancho de dentro, né? A mãe dele veio na minha casa, falou, falou, falou pra minha mãe, aí eles comigo, né? É, foi isso o vídeo Então deixa o like, se inscreve Valeu, fui!